Fala Shiruzada, saiu mais informações sobre o Diablo 4 E agora sobre a fase final do jogo E é sensacional, eu sabia que ia ser incrível Vocês precisam vir e ver isso, então fica aqui comigo, no pisca na vinheta, bora Fala Shiruzada, aqui é o e eu jogo muito mal E os desenvolvedores vieram pra jogar o nosso hype, ó Lá em cima, então coloca o teu equipamento Porque a subida é longa, meu querido Só não pode esquecer de dar aquele like aqui Porque eu só posso contar com vocês para me motivar a fazer um conteúdo na velocidade da luz E com qualidade, então bora lá eles abrem o um vídeo dizendo que estão super empolgados para ver o momento em que a comunidade vai poder vivenciar a experiência do mundo gigante do Diablo 4 Falando nisso, se vocês não têm ideia do tamanho desse jogo, tem um vídeo meu aqui no canal que eu mostro uma imagem desse mapa completo, cara, é gigante Se vocês não viram, dá uma olhada lá E eles confirmam a perspectiva de todo mundo que jogou o Battle Eu falei isso na minha gameplay também que a intensidade e a frequência do Diablo 4, cara, era algo diferenciado. Em todo momento, o jogo estava te propondo para que você fizesse alguma coisa. E eles disseram que a maior filosofia de Diablo é que o jogador tem total autonomia para jogar e desenvolver o personagem como ele quiser. A main cornerstone of D4 is play your way. Pessoal, é literalmente como quiser. Para vocês terem uma ideia, dá para fazer isso só com um PvP, por exemplo. Mas calma. Calma que a gente vai falar do PVP, né? Vamos chegar lá Então, de acordo com o que a gente vai avançando na história do Diablo A gente começa a desbloquear ainda mais coisas pra fazer Quando que no beta a sensação já era que a gente tava fazendo um monte de coisa Que tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo Isso tende a se tornar muito maior, de acordo com os desenvolvedores Por exemplo, depois que a gente conclui o jogo É liberada uma masmorra chamada de Masmorra Suprema Se liga no nome da parada, tá? Mas suprema. Aí depois de concluir essa masmorra e a gente já tem um gostinho do que a gente vai se deparar aí no, no endgame Eles nos abrem a possibilidade de fazer tudo o que está acontecendo de uma forma ainda mais intensa e mais difícil Um estilo como que a gente tinha no Diablo 2, quando você completava o World Tier da história do jogo Liberava outro nível, por exemplo, lá, o Normal, o Nightmare e o Hell Então vai para essa mesma linha, né? Lembra que no início do jogo a gente pode escolher entre dois níveis, então é esse cara aí que a gente vai vai progredindo que é o World Tier que eles chamam e eles abrem o vídeo dessa forma, dizendo que não importa se você prefere fazer masmorra, PvP ou só ficar explorando o mundo, que, cara, no Diablo 4, o fim é só o começo. Assim esperamos. Nossa, eu torço muito para que isso seja verdade. Whether you're a fan of dungeons, PvP or just roaming around the world, there's a way to continue your Diablo adventure long after hitting max level. Aí depois dessa abertura eles começaram a abordar o vídeo por tópicos E o primeiro deles é Aumentando o seu poder é. A gente já sabe que na medida que o nosso personagem ele vai ficando mais poderoso A gente tem aquela árvore gigante de skills, de habilidades lá Gigantérrima lá que eu não consigo explorar a metade até o level 20 dela e depois disso, quando a gente atinge o nível máximo, a gente libera o Paragon Que é um sistema de excelência que é parecido, ou talvez possa ser até igual ao do Diablo 3 Que tinha também E esse quadro de excelência ele vai te oferecendo oportunidades para você personalizar ainda mais o teu personagem Cara, mas é uma coisa absurda, assim, a experiência e a facilidade, os recursos que eles dão pra gente mexer com isso Girar o quadro ali do Paragon e pra conseguir escolher ter mais clareza do caminho que ser, vai seguir Cara genial, genial. Eles estão capricharam bastante na experiência de nós jogadores. Isso vai nos proporcionar que cada um de nós tenha a oportunidade de criar um personagem único, né? Com determinadas habilidades que só o seu personagem vai ter. E não para por aí. Nós temos um cara chamado Codex de poder, que é o Codex of Power, que é um sistema que contém mais aspectos do personagem que ao completar, por exemplo, masmorras, a gente torne os itens que a gente for encontrar ainda mais poderosos, transformando eles em, em lendário. Cara, e quando você entra na personalização de item, vocês têm ideia do tamanho da probabilidade de status que a gente pode ter de variação Cada item, quem aí lembra daquela sensação de você dropar 50 vezes o mesmo item e ir lá e identificar ele todas as vezes só para tentar encontrar o com status perfeito? Comenta aí se você sabe do que eu tô falando, tenho certeza que você sabe. Depois eles falaram sobre as masmorras do pesadelo, isso cara me pareceu ser muito legal. Então eles nos dão a oportunidade aí, de jogar todas as masmorras que a gente já fez, mas de uma forma diferente, graças a um cara chamado. Os sigilos que a gente vai pegando, adquirindo eles de acordo com o que a gente vai concluindo elas Então esses caras, eles dão uma cara diferente para as masmorras Eles trazem aspectos diferentes E junto com isso, nós temos uns caras que eles chamaram de afixos Que adicionam ainda um grau a mais de dificuldade dentro dessas masmorras Cara, é absurdo Ou seja, cada vez que você entrar dentro da masmorra, você vai ter uma experiência Diferente, lembram dos malditos mapas randômicos infinitos que você é impossível decorar? Que nós tínhamos no Diablo 2? Cara, voltamos à realidade novamente. <risos> e esse nome ali bonito que eles deram, do afixo, seria por exemplo, você tá lá na masmorra de boa e de repente brota um portal do inferno E desse portal do inferno começa a sair um monte de monstros ali que nem fazem parte da região que você tá, aleatórios E começam te confrontar no meio a tudo que tá acontecendo lá dentro da masmorra contigo Vai ter sangue rolando pra tudo quanto é lado e desespero, né? Brota um portal desse no meio, pensa na treta. É, todo mundo começa a se coçar para sair daquele roleplay talvez um pouquinho mais tranquilo, que já tá com um nível mais avançado, para todo mundo começar a desempenhar seu papel que precisa para que se consiga concluir a masmorra. Pois a gente entra no tópico 3 é, explorando a fase final do jogo. Então eles falam daqueles eventos que nós é, podemos observar no beta e de repente você estava andando pelo mapa e tinha uma área que ela ficava demarcada com um círculo e quando você entrava dentro desse círculo eles o eventos, são os eventos de mundo esses eventos eles constantemente aí vão aparecer com bastante frequência dentro do jogo e eles não deixaram claro né, mas eu espero que esses eventos eles consigam ser randômicos também né e aí nós chegamos num tópico chamado Campos do Ódio Esse é o meu tópico, que é o do PVP. Então, como vocês sabem, no Diablo 4 tem foco no mundo do santuário. Tudo acontece ali. E o que, que eles fizeram? Eles criaram vários campos dentro de santuário chamados de Campos do Ódio. Dentro da história, eles dizem que a presença da Lilith começou a se manifestar e infiltrar. Dentro dessas áreas, e quando os jogadores vão a essas regiões, eles podem se confrontar jogador contra jogador, e essas áreas elas dão a oportunidade de a gente coletar estilhaços também. Só que acontece, quando você pega um estilhaço dentro de uma área dessa, é como se esse estilhaço estivesse corrompido. Então a gente precisa purificar ele. Para você purificar ele, você tem que ir até um local. E esse local todo mundo sabe que você precisa passar por ali. Então vocês imaginam que não tem como você evitar um conflito se você quer progredir dentro desse mundo coletar esses estilhaços, vai ser PVP, vai ser quebra-quebra cara, o tempo todo, vai ser animal, aí se você for parrudo, né, casca grossa e conseguir purificar esses teus estilhaços, você pode levar eles a cidade e vender eles e de quebra ter um saldozinho ali para comprar uns cosméticos e umas recompensas diferenciadas que vai te dar um up e dizer assim, cara, PVP aqui o pai domina e aí eles disseram, é o que eu comentei lá no início do vídeo com vocês, que esses campos do ódio é um espaço pra quem realmente gosta de pvp e ali você vai conseguir tudo. Você consegue aumentar o poder dos seus itens, do seu personagem, só fazendo pvp. Eu sinceramente tenho uma dificuldade para acreditar nisso, se vai funcionar tão bem. Mas eu gostaria muito que o hype tá alto, eu achei muito legal. O importante é a gente lembrar o desafio, né? Balanceamento. Balanceamento, então espero que eles consigam realmente fazer com que isso aconteça de forma bem fluida e divertida para todo mundo, né? Não seja algo frustrante. Por último, Churuzada, a gente chegou no tópico mais importante, que é se inscreve aqui no canal, Diablante, para não perder nada. Dá um joinha. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço sempre com muito carinho, letra por letra, esses resumos aí, essa compilação. E eu agradeço muito aí pelo seu tempo, um grande abraço, fui!